Esse é o favelinho. Escreve com caneta permanente verdade da gente vai respirar molecada E não importa se é no corre ou se é crente O sonho de muita gente é ter a família estruturada e o, e o beat consolida a levada E me mantém na estrada da força pra eu trabalhar E não importa se é caneta ou se é inchada Levanta na madrugada disposto a conquistar Cadê meu pai? Quando fui procurar só encontrei minha mãe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 Sofrimento também é uma escola Quem tiver focado passa de ano Fica ligeiro que tem gente falsa E que tem cobra que mata abraçando E cadê meu coroa aqui? eu procurei esse que tá por essa vida louca? Que tava na zona, loucura da porra vivendo em sadoma e gomorra Chegava em casa era outra pessoa Ficava no bar sempre a noite toda E além de chegar louco e fala besteira Tiração som pra ver a é só dor de cabeça e no barraco sempre era a mó e Última briga coisa ficou feia Esconder mais faca atrás da geladeira Me desculpe pai, mas se bater na mãe Deus que me perdoe é papo de matar. Cadê meu pai? Quando fui procurar só encontrei minha mãe Que cuidava de mim e dos meus três irmãos Permaneceu na fé, joelho no chão Cadê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 Esse é o faveliano Esse é o faveliano Oi, general